Respeito! Só bora, rapaziada. É... Deixa eu ver aqui onde eu vou. Eu vou cair aqui na base mesmo. Lembrando aí que é solo versus squad. O mapinha é gold, né? Erangel. Um mapa excelente pra... Pra jogar. Aliás, é meu mapa preferido. Erangel. Um Pronto. Já é o suficiente. Antes que alguém me pergunte por que eu tô jogando solo vs squad, não é porque eu quero, mano. É por causa que solo tá tendo muito bot, velho. Esse horário que eu tô gravando, tô gravando na tarde, tá tendo muito bot, ó. Nossa, esse cara caiu junto comigo aqui, mano. Né? Mano, tem muito cara caindo, velho. Ainda levei dano. Acho que essa parte daqui vai, vai dar ruim, viu? É. Já vi tudo, já. Sério oh, isso? Ó, a minha sorte foi que o cara não tava com arma. Eu vou passar casa lá no fundo, senão vai dar merda, velho. Ó, tem um cara aqui comigo. É, não foi dessa vez não, filho. Vamos finalizar ele agora. Tem uma caim ali, eu vou pegar ela. Uhum, uhum. Vou ver se ele tava com umas balas, vai sabendo. Né? Esses caras geralmente, quando não acha arma, acaba achando bala. Né? É, normal do pub. Eu não vou gastar minhas balas. De só uma, beleza. Não tem nada. 6x pra sniper. Mano, eu acho que essa partida eu vou jogar de... Eu não vou jogar de 5, 5 6, não. Vou jogar de AKM. Agora é só achar mais sniper. Cara, achei que era uma 20, M24 aqui, mano. Opa bom rapaziada agora eu vou voltar lá pra base é estou bem de loot A KM, K98 etc Vou voltar lá pra base Derrubei. Já foi um. Opa, tem um em cima. Finalizaram ele, parece. Ué. Fui rilar lá o parceiro. Hum, isso aqui é DM, não quero. Oito x-god, já era. Dei uma. Eita porra. Derrubei. Passou um na esquerda. Vou avançar. Será que pegou? Já foi. O vai subir, certeza, mano. Tá ali, tá ali, já vi. Não posso ficar ali porque aí ele tá com proteção, né, mano? Então eu vou dar a volta. Ele tá lá em cima. Vou dar a volta. É, tá com smoke ainda, velho. Oh, cara. Agora eu vou pegar ele numa estratégia aqui. Ó, vou mostrar pra vocês como o cara é moscão. Quer ver? Vamos ver se vai dar certo isso aqui, ó. Nossa, mano, tá foda. Vou controlar o recuo da KM. Tá vendo? É a vida, mano. É a vida. Trocou pro cara errado. Deixa eu ensinar o um bagulho pra vocês aqui, ó. Sempre que pegar essa moto aqui, ó. Destrói o pneu... Dessa bosta aí, ó. Melhora bastante. Mano, eu vou brincar um pouquinho naquela ponte ali, hein. Primeiro deixa eu dar uma... Uma averiguada rápida. Cara, o cara passou que nem o um Flash, velho. Vou pegar um cover ali e vou dar uma averiguada. Pelo amor de Deus, cara. Opa! cara saiu fora, mano. Que bunda mole, velho. Ai! Tem uns caras já atrás do bagulho ali, ó. Mas os cara é ruim. Valeu, ó, dei uma. O cara vai ficar camperando ali, ó. Vai dar ruim, eu acho, mano. Vai dar ruim. Se os caras ficar camperando ali, eu tô na bosta. Olha lá, ó. Caralho. Hummm, os cara tá tirando a cara, velho. Olha onde está o outro. Hum. Caralho, dei capa... Mano, os caras não caem, velho. Capa 3 é uma desgraça, mano. Mano, um cara ali dentro da moto ali, ó. Tô na bosta. Eu acho que vai dar ruim isso aqui, mano. Amor, moral. Ó. Ó onde tá o outro lá, ó. Tem cara perto. Os caras subiram aqui, ó. Vai dar ruim, mano. Não, melhor ficar aqui mesmo, que aqui tem um pequeno cover, mano. Cara, eu vou ter que rilar lá, velho. Os cara tá fazendo aí, ó. Olha o gás, mano. Aquele carro ele dá para pegar? Não, carai. Vê se o cara marcou. O bagulho vai. Cadê esses caras, velho? Na moral Acho que eles desceram, vem Na moral Opa, eles lá Já foi bom, rapaziada. Eu acho que vai todo. Foi, rapaziada. Respeita a porra, respeita a lenda, caralho. Ó, um dos fatores aqui que eu acho que vai dar ruim. Eu, tô com, eu não tô com bala suficiente de 762. Ó, o tá rolando ali na frente ali, ó. Parece que os caras estavam atirando em mim, velho. Não tô com munição suficiente de 762. 211. Não, é o suficiente. Porém, eu não tô com smoke, cara. Preciso de smoke. Vou fazer um pente fino aqui. Ó oh. Matei um Mano, respeita, respeita a lenda, porra, respeita, respeita, caralho. Hum, deu cap, hein. Fudeu, tem um drop aqui na frente, mano. Só que não dá pra ir nesse drop, cara, não dá, não dá, não dá. Ó, tem cara tirando de lá da, daquelas casas lá, ó. ó. abriu porta. Acertei um, eu acho. Opa, tem um ali na... Já foi, tem mais que eu vi. Mano, ele tá miado, velho. Os cara tá miado. Vejo. Já foi miou Bom, rapaziada, vamos ver o que vai dar, mano Acho que essa parte daqui vai dar bom ou não, né? Não sei. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mano, o cara tá me marcando, velho. Ele não tá safe, entendeu? Porém, é o seguinte. Dei uma... Agora seria a hora. Respeita, porra! Respeita, é isso aí, rapaziada. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal quem não for inscrito. Tamo junto, é nós, rapaziada. Tamo junto, tamo junto.